Bom, agora a gente né, segue em frente e vê o caso em que um caso mais complicado, ainda em uma dimensão, em que as duas partículas têm velocidades iniciais diferentes de zero. Tá? Então vamos lembrar o que, que a gente fez aqui. Na aula passada a gente resolveu o caso em que uma das partículas estava em repouso, né? Uma das partículas estava em repouso, a outra vinha com velocidade diferente de zero e se chocava com ela. Okay? O que a gente fez? Nós escrevemos o princípio de conservação do momento linear e da energia cinética do, é, do, do sistema de partículas. Né? Momento é, linear total inicial é igual ao momento linear total final. Energia cinética inicial total é igual à energia cinética total final, ok? E aí a gente usava que a velocidade de uma das partículas era igual a zero e resolvia um sistema de duas equações a duas incógnitas, ok? No caso em que as duas partículas não tenham, em que as duas partículas tenham velocidades iniciais diferentes de zero, nós ainda vamos ter, um sistema de duas equações a duas incógnitas. Só que agora né, vai ser um sistema bem mais complicado de se resolver, porque você vai ter todos os termos das duas equações. Isso é bem mais chato de resolver se você vai fazer na força bruta. Tá ok? Tem uma maneira mais simples de resolver esse problema. Tá? E, a, e a gente vai usar o que a gente viu na nossa aula passada, certo? É, para evitar todo o trabalho de fazer um monte de conta, que é um monte de conta, cheio de sinalzinho de quadrado, de negativo para lá e pra, pra, pra, que você pode se confundir, né? o que, que a gente vai fazer? A gente vai usar uma solução mais simples, que é a de se colocar no referencial de uma das partículas. Tá o okay? que, que quer dizer isso? Imagina que eu tenho... Minha partícula 1 e minha partícula 2, que nem no problema anterior, ok? Fiz aqui um referencial, coloquei aqui um referencial, que é o um referencial do solo, ok? Uh, e com relação ao solo, a partícula de massa m1 tem velocidade v1i, a partícula de massa m2 tem velocidade v2i. Aqui eu estou colocando a velocidade v2i para cá, mas ela podia estar para cá, se ela fosse menor, né? Essa partícula, em algum instante, ia alcançar essa e vão se chocar. Não interessa para onde estão as velocidades. Okay? O que, que acontece? V1i e V2i são as velocidades que as partículas têm relativas ao solo, no referencial do solo. Okay? É, a solução mais simples para esse problema é a gente passar para o referencial de uma, das partículas. O que, que é o referencial? de é, passar para o referencial de uma das partículas. Imagina que eu escolho, por exemplo, passar para o referencial da partícula 1. Okay? Passar para o referencial da partícula 1 é passar para um referencial em que essa partícula está em repouso, porque o sistema de coordenadas né, se, move, se move sempre com a mesma velocidade que a partícula tem com relação, com relação ao solo. Ok? Então, nesse caso, a partícula 1 está em repouso e é todo o resto do mundo que se move relativo a ela. Lembra lá das aulas de velocidade relativa? Ok? É, agora a gente está passando para o referencial da partícula. Isso vai simplificar muito o problema. Por quê? Porque o que, que acontece? No referencial da partícula 1, ela está em repouso. Ok? Ela está em repouso. A outra vai ter uma velocidade relativa a ela. Okay? A gente voltou para o pro problema anterior. Como é que a gente passa para o referencial da partícula 1? Ora, se no referencial da partícula 1 tá, ela está em repouso, né? para passar para o referencial dela, basta eu somar menos V1I a velocidade da partícula 1. tá certo? Mas se eu tiro V1I, da partícula 1, um, eu vou ter que tirar da outra partícula também. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Quando eu subtrair V1I das duas partículas, a primeira partícula fica em repouso e agora né, eu estou colocando uma linha junto às velocidades aqui né, que indica que eu estou no referencial da partícula 1. Um. A velocidade da partícula 2 nesse referencial vai ser v2i' que é v2 inicial menos v1 inicial, está certo? Então, basicamente, eu voltei ao problema anterior. O que, que eu faço? Encontro v1' final e v2' final, ou seja, as velocidades finais das minhas partículas nesse referencial, da partícula 1, e pra, e, mas o que eu quero é, são as velocidades no referencial do solo. O que, que eu faço? Uma vez que eu encontrei V2 linha final e, V2 linha, e é, V1 linha final e V2 linha final, eu simplesmente somo de novo V1I. As velocidades V1'F que eu encontrei V2 e então, V2'F. Então, resolvi o problema no referencial da partícula, somo velocidade V1i para encontrar a velocidade V1 final né, no referencial do solo. A mesma coisa eu faço para a partícula 2. Encontrei a velocidade da partícula 2 no referencial da partícula 1. Né, para voltar para o referencial do solo, eu simplesmente somo. V1i um no final do problema. Tá? Isso vale tanto para uma dimensão quanto para duas dimensões. A diferença é que em uma e duas dimensões você vai ter que decompor né, o momento linear no, nas componentes x e y é, dos vetores ali.